Olá, crianças pequenas, médias e grandes, sejam muito bem-vindos ao Tolkien Talk Kids! Eu sou Paula Dugaischi, contadora de histórias, e trago o terceiro episódio da série que conta a história desse livro aqui, Ferreiro do Bosque Maior. Se você perdeu a primeira ou a segunda parte dessa história, eu vou deixar os links aqui na descrição pra você ouvir a história completinha, né? Bem melhor! Você ouviu isso? Sabe que som é esse? É o som do brilho de uma estrela lá em férias. O que significa que alguém acabou de apertar o botão de se inscrever nesse canal. Porque é isso que acontece. Toda vez que alguém se inscreve neste canal, uma estrela brilha em férias. Sugiro você fazer o mesmo.